Olá, aqui é a Daniele Schmidt. Vamos ver agora quais são as recomendações de acessibilidade quanto à ortografia e gramática. É importante, ao finalizar um documento, sempre verificar a ortografia e gramática, para não disponibilizar documentos com erros. E como faremos isso? Nós estamos no LibreOffice Writer, nós vamos no menu Ferramentas, Ortografia. Ele vai mostrar em uma janela se consta algum erro de ortografia e gramática, e nós vamos ignorar ou adicionar ao dicionário. Vamos ver aqui, ele identificou gramática, está escrito sem acento, nós vamos aceitar a sugestão. E vamos adicionar ao dicionário. A verificação está completa. Vamos clicar em OK. Fechar. Está pronta a verificação automática de ortografia e gramática.